Tô multiplicando as notas no banco, eu só paro com um bilhão no meu saldo. Uma preta com tranças que joga esse um Tô multiplicando as notas no banco, eu só paro. A mais de 200, uma rota de fuga. Scroll, yeah. No banco da frente, essa mina me churra. yeah Detendo tudo lento, não confio nem no vento. Ela acerta o movimento, gosta que eu boto dentro. Gêmea me acorda a vizinhança. Meu salário vai mudo. Pede marcas no pescoço, essa lei nunca muda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 Tá da onda, bebe, No fumo, eu jogo balantelis, ok Do okay. tubos de lança no baile, ok, okay. Ela aqui na cintura, ela canta igual Drake Ela quer ser minha chow ok Eu fumo maconha, mas não tô no stage Mas olha na lua, é igual um foguete Olho vermelho por causa da vez Se a um brotação, brotação vai enxergar o laser Multiplico, chove, nota Multiplico, chove, chove Multiplico, chove, nota Multiplico, só vi, só vi. Cheio de droga na minha bag, rezo pra que a polícia não me pegue. Pelo meu bairro grito foi de Toda essa cena sabe que é o um sweat. Tudo que eu lanço é lote que é milhão. Eu quero dinheiro lá que é coração. Juro mato e morro pelo meus irmãos. Juro mato e morro pelo meus irmãos. Tô multiplicando as notas no banco eu só paro.